Fala meu amigo, beleza? Olha, nessa videoaula a gente vai estar tá vendo essa base aqui é o seguinte, já para você começar a sair desses acordes clichêzão aí, né? Dó maior, Ré maior, esses acordes que a gente sempre utiliza aí, até no violão, né? Eu vou te passar um esquema aí agora nessa aula, tá? Justamente nessa música, tá? A gente tá fazendo a guitarra um pouquinho diferente, eu tô fazendo em acordes, não só a melodia, tá? E lembrando, tem um solo nessa música. Se você quiser o solo aí, não vou passar nessa aula porque fica longo. Se você quiser o solo, comenta aí embaixo que eu faço para a próxima aula já, ok? Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui é transformar um acorde um acorde um pouquinho mais aperfeiçoado e saindo um pouco do formato convencional, acrescentando uma melodia dentro do acorde. Tá? Então essa melodia eu peguei a linha da guitarra, ok? Ela faz uma melodiazinha no começo e a gente pegou essa melodia e acrescentou dentro do acorde, ficou bacana. Bom, então eu já quero te avisar também, tá? A gente vai estar tá fazendo a promoção aí do nosso curso Evolução do dia 1 ao dia 5 desse mês que vem agora, tá? Do mês uh, 8. Beleza? Então, se você tá vendo esse vídeo depois, perdeu a promoção, tá? Então aproveita, se você tá vendo aí há tempo ainda, eu vou deixar meu WhatsApp pessoal no, na descrição do vídeo pra você entrar em contato direto comigo, a gente vai estar esquematizando aí pra você. Beleza? Vai ser muito bem-vindo lá no nosso curso. Certo? Então bora lá. A gente vai começar aqui já, vamos já trazer a câmera pra perto da guitarra aqui, aqui vamos lá. Então, basicamente, o que eu estou usando de timbre? Né? Eu sei que a galerinha gosta muito de saber aí. E logo, logo eu vou estar fazendo um vídeo aí. Já, já vim prometendo isso há um tempo, né? Mas eu vou fazer um vídeo aí depois mostrando os pedais que eu estou utilizando hoje, tá? O meu pedal board de hoje de 2020. Ok? Então, basicamente, eu estou aqui com um reverb. O reverb está bem acentuado. Vou desabilitar aqui alguns dos efeitos. É para vocês terem uma ideia mais uh, perfeita, né? Então, a guitarra está limpa, ok? Limpinha, limpinha. Nosso reverb é o que está comandando. A guitarra. Captado aqui do braço, né? Ok? Reverb, bem acentuado Ó Ok, esse é o nosso reverb E eu tô com um delay, só que esse aqui é um delay analógico, tá? Tô utilizando o Decide Da Joyo E eu geralmente uso o copy Mas dessa vez agora eu tô usando o, o, o analógico tá? Que ele casou um pouquinho melhor com essa música então, basicamente, o timbre está aí, só. Delay no tempo da música, sem falha. Você pode, se quiser, colocar um overdrivezinho bem sutil, para não perder o costume, né? Automaticamente, ele vai ressaltar mais aí né, a, a nossa ambiência. Então, se for jogar um, um overdrive, baixa um pouquinho ali o, o reverb e o delay, vai ficar bacana, ok? Mas eu toco essa música limpa. Logo, logo eu vou estar tá gravando alguns vídeos aí tocando com a banda, Tá? Com a galerinha aqui da igreja. Ok? Eu vou estar compartilhando com vocês. Certo? Então, eu vou a gente vai tocar essa música também. Então, basicamente, o nosso timbre está montado. Tá? Agora a gente vai para a ideia do, do arranjo. Né? A linha melódica inicial aí, ela é essa aqui. Ó, a gente vai pegar aqui. Tá? Uh, casa 9, né? Acorda assim. Depois, ele vai pegar uma notinha que está na frente. Depois, volta. E depois, pega aqui em cima. Ó. os nossos acordes aqui são lá, Fá sustenido menor da música, né? dó sustenido menor e depois um, um sol sustenido menor, ok? Isso aqui está em mi maior, tá? Não é porque começam lá que a gente está em lá maior não, ok? Isso aqui tá em mi maior e a gente começa no quarto grau, né? Que é um lá, ok? Então o que a gente vai fazer é pegar a melodia e passar para os acordes, né? Para isso o que a gente vai precisar fazer, né? Eu preciso entender um pouco da composição dos acordes, certo? Do grau em que cada um deles está tá sendo representado aqui, o tom da música, tá? Com base nisso eu vou encontrar qualquer nota que eu precisar. Então eu sei que o meu Lá é maior. Basicamente eu tenho três notas aí pra gente compor o nosso acorde, tônica terça e quinta, e eu posso acrescentar mais uma notinha que é a nota da melodia, ok? Então é isso que eu vou fazer aqui exatamente. O que, é que eu vou pegar? Vou pegar a nota Lá, que tá aqui, ó, só seu oitava ao Lá, tá? sem encontra o Lá aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando pra enxergar bem ali, tá? O Lá está aqui, eu vou pegar a quinta E vou pegar a primeira nota tá? Que está sendo acrescentada aqui da melodia ó. Começava aqui Depois vem aqui Depois volta E depois aqui Certo? Então o meu primeiro acorde ele vai bater junto com a nota tá? Se eu fosse tocar o Sol acorde ia ser assim né? tá? Ou um Lá nona Ou um sétima maior tá? Vai depender do, da música Certo? Então o primeiro passo eu vou pegar aqui a minha notinha eu vou acrescentar no acorde, tônica, quinta e a notinha. Lembrando de um ponto importante, tá? Quando a gente vai tocar a guitarra, a gente não vai conflitar com os outros instrumentos, tá? Na música, é, eu vou ter o, o, a baixista acompanhando, tá? E dois teclados, um fazendo uh, alguns bells ali, né? Tipo uns sinos, tá? Fazendo alguns efeitos, vocês vão ver aí depois quando eu compartilhar o vídeo com vocês, tá? E o outro vai fazer os strings, então eu preciso fugir um pouco da frequência que eles estão. É o conceito básico da guitarra, né? Então eu vou pegar aqui mais ou menos a região média da minha guitarra, tá? Vou montar o primeiro acorde então já utilizando a nota da melodia Que vai ser essa aqui, ó Tá? Veja que você já soa diferente, né? Você poderia estar fazendo aqui, ó Olha como é diferente o som do acorde Tá? Já coloquei para dentro do meu acorde a melodia Segunda nota aqui Nota, tá? Segunda nota é essa aqui, ó Meu próximo acorde agora é um Fá sustenido menor Certo? Primeiro Lá, depois Fá sustenido menor, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor. Então tenho aqui o Lá, que eu acrescentei uma notinha, tá? Às vezes você não precisa nem se preocupar muito com que tipo de nota é essa com relação ao acorde, tá? Você vai é, acrescentar ela aqui e você vai ver que vai soar bem, porque já é uma, uma nota que faz parte da melodia da música, tá? Então é o primeiro acorde, depois um outro é um Fá sustenido menor. Eu tenho um Fá sustenido menor aqui, ó. Tá? O que, que eu vou fazer? Vou reduzir um pouco esse acorde, tá? Então vou pegar aqui ó, sétima, vou fazer tônica, tá? Fá sustenido, vou pegar a sétima, que é uma sétima menor, né? Pegar a sétima. Depois vou pegar aqui a minha notinha da melodia, ó. Então observa aqui, ó. Eu tenho o Lá, depois a próxima tá aqui, ó, a minha nota. Então vou acrescentar no meu acorde. Meu acorde vai virar isso aqui, ó. Tá? Primeiro acorde, um Lá, com a notinha acrescentada. Depois um Fá sustenido com a notinha acrescentada. Esse é menor com sétima, né? Coloquei a sétima dele. tônica, sétima. Por que eu não tô fazendo terça e nem quinta, né? Porque os outros instrumentos vão fazer, não vai fazer falta, ok? Até porque a guitarra nessa música, ela faz praticamente só uma notinha aqui e outra ali, tá? E depois tem o solo, óbvio, né? E aí a gente entra com outras dinâmicas também, tá? Então, meu segundo acorde, Fá sustenido menor com sétima. Feito ele, agora eu venho para um outro acorde. E eu tenho essa nota aqui, ó. Eu tenho que ver que acorde é um Dó sustenido menor. Tá? Eu preciso encontrar algum Dó sustenido menor que esteja perto aqui dessa nota. né Comecei aqui, venho aqui, volto aqui e nessa hora é o Dó sustenido menor. Bom, então agora que eu já tenho a minha, meu primeiro acorde com a nota acrescentada, o segundo acorde com a nota acrescentada, agora eu vou para o terceiro. Para descobrir o terceiro, eu tenho que ver que acorde é primeiro, que é um Dó sustenido menor que eu já sei. Okay? Agora, com base nesse Dó sustenido menor, eu preciso acrescentar mais uma nota, né? que é a notinha que eu encontrei. Começo aqui no Lá. Fá sustenido Volto agora na mesma notinha Só que agora é um outro acorde É um Dó sustenido menor Então um Dó sustenido eu sei que eu tenho uma tônica aqui ó E foi onde eu escolhi para fazer tá Então Dó sustenido menor Eu tenho essa nota para acrescentar E vou pegar agora a minha terça do acorde A terça eu sei que eu tenho aqui ó Ok? Então eu tenho tônica, terça e a notinha acrescentada Certo? Até o momento a gente tem três acordes Fica assim então ó. Você pode tocar só uma vez assim, né? Detilhado, em sequência, né? Só tocar. Depois. Depois o Dó sustenido menor. E agora eu tenho uma notinha aqui, ó. Que é a última nota da melodia da guitarra. E, pra acrescentar, eu tenho que procurar o acorde, ver qual é o acorde, para poder colocar ele. Então a ideia foi a seguinte. Eu tenho aqui depois um Sol sustenido menor. Meu sol sustenido menor, eu vou pegar a tônica perto de onde eu estou trabalhando aqui, né? Já que eu tô com a melodia aqui, então eu vou pegar um sol sustenido aqui, ó. Eu tenho um sol sustenido aqui. Agora, para eu formar um acorde que tenha isso, eu posso pensar tanto transportar isso aqui para frente, quanto utilizar ela na posição que tá. E foi o que eu decidi fazer, eu escolhi essa posição que ela já estava aqui. Porque você sabe que as notas se repetem aqui, né? Eu poderia pegar la tanto aqui quanto aqui, tá? Optei por pegar aqui. Então a minha formação, eu vou pensar aqui, é um acorde menor tá? Quais notas eu posso acrescentar? Tônica, terça menor e quinta justa Ok? Então eu tenho uma tônica e eu tenho uma nota aqui Basicamente eu tenho uma nota que casa aqui perfeitamente Que fica até fácil de fazer o formato Que é a minha terça menor A minha terça menor ela sai aqui ó, tá? Ela vai sair quando a é terça maior sai aqui Quando a é terça menor sai aqui Ok? Então automaticamente eu já tenho a minha notinha aqui ó, Tônica, terça e a notinha que eu preciso acrescentar Certo? Basicamente aqui eu matei: ó, primeiro acorde que é um Lá maior com a nota acrescentada, Dó sustenido menor com sétima e a nota acrescentada. Depois, aliás, não, é, eu errei, é Fá sustenido menor, Fá sustenido menor com a, a nota acrescentada. Depois aqui um Dó sustenido menor com a, a notinha acrescentada. Certo? E por último, o meu Sol sustenido. Tá? você mapear isso aqui em graus, né? Se você precisar mudar o tom da música, você só vai precisar movimentar aqui para o lugar certo, ok? Bom, então basicamente para você mudar o tom disso aqui, mapeando em graus, você sabendo o grau exatamente, você consegue migrar isso aqui com muita facilidade, tá? Está em Mi maior, e a gente pega os graus que a gente tem. O Lá é o quarto grau, ok? Então grava aí, 4, tá? Depois eu tenho o 2, depois o 6, e depois o 3, ok? Então 4, 2, 6, 3. Imagina que eu tivesse aqui, certo? Em sol sustenido. Eu tenho 4, 2, 6, 3. Então, vou pegar o 4. O 4 está aqui. 4, 2, 6 e 3. E matei aqui em qualquer tom a música, tá? Só vou precisar migrar isso aqui para a região que eu achar mais interessante e que for tocar com a banda. Beleza? Basicamente isso. Simples, simples, simples. Tá? Isso aqui você pode aplicar de maneira mais... Ah, mais avançada, né? Isso aqui é um conceito simples, porque o nosso canal, ele aborda conteúdo pra galerinha iniciante. Então, muita coisa que a gente vai passar aqui, realmente, não é muito avançado, tá? Mas é pra ajudar quem realmente precisa, ok? Eu sei que a galerinha iniciante aí, tem uma certa dificuldade nesses assuntos assim, beleza? Então, a gente tá aí para ajudar. Então basicamente é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa o um joinha, tá? compartilha com os amigos aí, pode deixar o seu comentário aí embaixo, uh, qualquer comentário que você faz já ajuda muito o canal, tá? o YouTube gosta, então a gente pede, beleza? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aí.